Queridos irmãos e irmãs, aqui nos reunimos, amor do Senhor, para vermos mais uma vez esta procissão da Ordem Terceira. Celebrarmos a nossa fé, recordarmos estes grandes santos, recordarmos esta espiritualidade franciscana. Hoje, seremos acompanhados pelo Frei Sérgio Pinheiro, que é a Parque de Carnida e que hoje, então, nos ajudará assim a viver este dia. Porque Cristo deu a vida por vós, deu a vida por nós. Agora, no fim deste caminho, desta procissão, vamos bendizer o Senhor, bendizer o Senhor da Glória, que por nós morreu na cruz, seguindo no mesmo caminho seguindo no mesmo caminho da cruz, a entrega, alegre, abnegada. Só assim nós seremos felizes, verdadeiramente.